Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Tô indo aqui ó, pro meu segundo vídeo, certo? Meu nome é Renan, no outro vídeo eu não gravei nada porque eu não consegui né, falar que meu fone tava ruim Mas agora eu tô conseguindo falar, vou conseguir narrar um pouquinho e falar um pouquinho Vocês estão vendo aqui que essa conta tá bem evoluída, né? Só que nela eu só fiz as missão, eu não sei jogar muito bem não né? sou meio ruimzinho ainda, tô iniciando, né, não consigo fazer muita construção, não consigo jogar muito bem, ó, tem bastante skin aqui, porque quem jogava aqui era meu irmão, e ele jogava, ele joga bem, né, então eu vou tentar aí, tá num nível bem alto, vai cair com um pessoalzinho mais difícil de jogar, então eu vou tentar aí, se vocês vê eu meio que me escondendo às vezes, é porque eu não sou muito bom não, né, então vamos aí, galera. Vou escolher uma skin aqui. igual gosto de jogar com essa, mandaloriano. Né? Aí eu vou com, com esse daqui mesmo, guarda chuva aqui mesmo. Então, vamos lá, galera, pra uma partidinha solo, né? Vamos ver como vai ser. Já vai deixando um like aí. Compartilha com os amigos. Né? Tô iniciando o meu canal agora. Espero que vocês me dêem essa força e me ajudem. Se pegando o áudio de fora, e é porque aqui... Que ao redor aqui é um pouquinho barulhento aqui. O pessoal gosta de fazer bagunça. né? Então vamos aí, ó. só esperar carregar aí. Bora pra partida. Como eu acabei de falar, não sou muito bom não, né? Mas vou tentar, né? Vai que sai uma vitória aí. Aquela vitória meio escondida, se escondendo né, mas tem uns players bons aqui, espero que eu não morra logo no início, né Porque é meio difícil Esses negócios de construir ainda me confunde bastante, eu consigo um pouquinho né Aí vocês vão ver que ele tem um sensor, que é porque eu não escuto muito bem né? Pra me escutar tem que ser de perto, então pra mim tem uma noçãozinha do jogo a mais Tem um sensorzinho aí pra me ajudar eu um... esqueci de escutar muito de fone de ouvido alto, aí eu perdi um pouco da audição, né? Tá, aí galera, uma dica pra vocês, não escute música muito alta no fone, que deixa bem ruimzinho aí o ouvido de vocês. Né? só esperar carregar aí pra gente entrar na partida. Bom, esse passo aqui já concluí. Já fiz bastante missão, né? Aí, como eu tô em casa parado com uns probleminha aí, aí resolvi fazer uns um vídeos pro YouTube, né? Espero que dê certo. Vamos lá, galera. Vai começar a partida, né? Não sei por que anda demorando. Antes eu entrava rapidinho na partida, né? Agora demora um pouco. Vamos lá, acho que... Eu vou cair aqui, ó, na via do varejo. é um lugarzinho bom pra cair, né? Às vezes cai algumas pessoas. Vamos lá, né? Tentar sair vivo dali. Já foi no ar já, né? Vamos lá, galerinha. Espero que essa partida dê boa. Mas se não der também, a gente vai pegando as mães. Começar melhor, vamos ver se eu melhoro um pouco mais, né? Vou trazer para vocês também... Acho gameplay de outros jogos... Aí eu tenho uns amigos meus que jogam também, a gente às vezes joga no um modo criativo, né? para dar um pouco de risada. Aí tem gente caindo pra cá também, né? Vamos ver como que vai ser. Showdown de 50, olha aí sim. Ah, esse rifle não é muito bom, não, mas pra começar, pra ficar sem arma nenhuma, né? Já é uma boa. Olha, já tem dois Showdown de 50, já vou tomar os dois aqui pra ficar full. Sei se ficar um pouquinho longe, mas tá bom. Ó, tá tendo um tiro já aqui. Acho que eu vou ir lá. Vamos lá ver como que tá sendo. Tomara que eu não morra, né? Tem gente aqui. Tem gente nessa casa. Opa, já foi o primeiro, hein. Cair aqui mesmo, pra não dar falha depois. Bom, vou entrar aqui na casa, o cara tá se curando, ô louco, meu. Eita! Aí, rapaziada, conseguimos mais uma, hein? Puta, pior que eu fiquei sem vida nenhuma. Caramba. Agora vai ficar um pouquinho difícil. Aí, ó. Provavelmente acho que era a boot, né? certeza que era boot, galera. Foi fácil demais. Fiquei um pouquinho nervoso aqui, quase morri. Vamos ver se eu acho item de cura, né? Naquela casa que eu tava lá, tinha umas atadura. Eu vou voltar lá, pegar aquela atadura. Ficar com um pouquinho mais de vida. Caramba, o cara me levou, quase me levou. Vou pegar aqui item de cura. bastante de usar aqui flash não manjo muito de aqui flecha, né tem a mira meio ruim mas às vezes dá bom também que tinha um kit full aqui, aqui ó. já enchei a vida agora vamos em busca de escudo né passa aqui olha tinha gente aqui Provavelmente era a bot pra ter deixado o baú pra trás. Ficar tá lá pra baixo. É, tá aqui embaixo, galera. Mais ou menos Olha oh, logo a P90 já. Que bom. Na casa ali de baixo, caramba, passou gente aqui também. Ah, eu já pegar um pouquinho mais de bala dá pra carregar a nossa 12 é, provavelmente foi o boot que passou aqui, que não pegou nada. Vou levar esse kit aqui, né, porque não cai demais. Uma praçaia. Um pouquinho aqui de material, né, que às vezes uma paredinha salva. O único problema de levar madeira é que agora tem esse arco de chamas. E aí ele queima toda a madeira, né. consegui pegar um pouquinho de pedra para levar a pedra caramba acho que é bot galera né mas bom de bot é que ele leva bastante material Caramba, foi difícil de matar, hein? Mas lá não queria encaixar, não. Ó, oh, tá levando bastante coisa aí. Bom, eu vou levar o mini shield no lugar do. do full, que Que o mini shield é mais rápido pra encher a vida. A gente só 50, né? Mas. ajuda bem. Aí tem gente aqui. Também nesse sentido, safe. Que a gente consegue pegar eles na saída da safe, né? Tem gente lá, ó. Mas eu vou continuar safe aqui. Quando a gente pega, tenta pegar eles aqui. Ah, esse cara é bom, hein? Caramba. Aí, ó. Caramba. Esse cara era bom. É isso aí, galera. Ele vai trombar uns caras é bons, né? Vamos tentar mais uma aí. Bom, Provavelmente deve ter alguém perto dele. Aquela partida não deu muito bom né, mas tá valendo. tá demorando muito pra carregar um minuto antigamente tinha 95 pessoas já ia direto pra partida mas tá bom bastante não, assim aí faz tempo que, essa, que eu tenho essa conta né que quem jogava era meu irmão meu irmão era bom Tá mais, vamos tentar, vamos melhorar. Com o tempo, com a prática, a gente melhora. faz gameplay assim faz pelo pc né eu faço pelo ps4 tenho vontade de ter um pc mais pra frente né percebe é carinho meio carinho né? cai na colheita aqui ó cidade da Cordilheia provavelmente vai cair bastante pessoa Já que aqui é um lugar que vem bastante gente né mas vamos lá quem sabe a gente consegue sair vivo? Para mais uma partida, vamos lá. Bastante pessoa aqui. Essa pistolinha aqui é ruim, que só ela. Já tem cara aqui por perto já. Mas eu não sei se eu dou uma luteada ou vou pra cima também, porque. Apesar que aqui não tem muita coisa não. Ó, nessa casa aqui tem gente. Eu vou tomar esse, esse shieldinho aqui. Daqui a pouco a gente passa aqui pra pegar esses baús, né? Não tá vindo muita coisa boa, mas tá valendo. Agora é hora. Purar umas pessoas aqui, né? Não deu muito certo a ideia de cair aqui. Não caiu gente, mas. Carinha ali, ó. Vamos lá, conseguimos levar um pelo menos, né? Puxa, a vida, eu tava atrás de um aquela hora e não consegui achar. Bom, vamos lá. Vamos lá busca buscar de um arco. A gente conseguir fazer um arco de chamas. O arco de chamas ajuda bastante. Nossa, tô sem nada de material a fazer. Armar um pouquinho aqui, né? Esse que tá um pouquinho longe, mas dá tempo. Espero, né? Dê tempo. o bom aqui é não pegar fogo usar o os tijolo, né? Usar a pedra não pegar fogo se alguém usar arco de chama na gente. Essa é a parte boa. Parece se fosse madeira, Agora vamos para safe né, que a safe vai, já tá fechando. Espero não encontrar nenhum dinossauro nem o lobo pela frente, porque viu Os bichinho vem atrás da gente. Mas por enquanto uma kill né. Tá bom, mas não tá tão bom assim. Ó, tem gente aqui na frente, matando algum bichinho. Olha lá, ó. Aquele ali é player normal. Tá indo pra safe também, né? eu vou por aqui mesmo. Se encontrar ele, a gente tenta derrotar ele, né? Senão não, a gente perde. Simples assim. Ou mata ou morre. Ele pegou um veículo, né? Olha ele indo embora lá. Dá sentido safe já né Bom, esse arco pra ele eu não vou ter nada como upar ele, então. Ele tá aqui embaixo da gente, né? Descer na manha do gato. Ele tá em cima. Aí, foi tudo procurar ele. E ainda quase deu ruim ainda. Agora vamos sentir do safe, né, galera? Depois de uma jogada horrenda Ah, não acredito, não Meu Deus do céu o cara tava perdido e eu morri pra ele. Mas é isso aí, galera. Até uma próxima. Se essa dessa semana eu faço mais um vídeo aí, valeu. Tamo junto geral. Falou.